pessoal, meu nome é Lia, eu sou de Santos, sou estudante de jornalismo, estou com um grupo aqui é, no Senegal. É, e quando o Chico me perguntou qual foi o momento mais impactante para mim, nós gravamos um primeiro vídeo logo quando eu cheguei. E hoje de manhã eu falei assim pro Chico, Chico, esquece aquele vídeo, porque ontem é, nós somos com Os rapazes Que trabalham aqui na, No projeto E tem um amor pelas crianças Então eu, eu já tinha visto Como é a rotina das crianças Aqui no projeto E aí eu me deparei à noite Como as crianças Dormem Nas ruas E Não dá pra não dá pra descrever o cheiro, não dá pra descrever as condições. E aí chegar aqui num quartinho como esse, ver a caminha, ver o guarda-roupa com a roupinha dobrada e fazer um, um, um link com tudo que foi visto ontem, sem dúvida é...